O SABOR DA VITÓRIA Na vida, poucos momentos dão mais prazer do que uma vitória conquistada. Pode ser uma promoção do trabalho, uma vitória do nosso time, um amor correspondido. A verdade é que poucas coisas se comparam com o gosto de uma vitória difícil de ser alcançada. É muito bom quando os nossos esforços são reconhecidos, mas é ainda mais importante saber que muitas das lições mais importantes são aprendidas depois de uma derrota. Só porque você não ganhou é motivo para dizer que não valeu a pena? Nada disso. Perder é uma oportunidade de crescer, de ser melhor, de planejar melhor as próximas batalhas. Só consegue provar o doce sabor da vitória quem já teve que experimentar o sabor da derrota. Saber ganhar e saber perder é saber viver com dignidade. Reflita sobre isso. Compartilhe com seus amigos.